Essa é tão maravilhosa que o Marcelinho Carioca tá assistindo a gente. Sim. É, Sim. ele tá todo dia assistindo a gente. Eu adoro. O Marcelinho é um dos grandes ídolos da história do Corinthians. E a camisa 7 dele, do Bas... Basílio é 8, né? Eu acho que a camisa 7 dele jamais poderia ter ido pro Luan. E aí eu vou mostrar os gols do Marcelinho e depois quero mostrar os gols do Luan. Ou tem o Marcelinho entregando a camisa pro Luan. Bota o Marcelinho falando. Zica, zica nada, meu amigo. Onde passamos, cravamos, sempre sendo campeão agora. Se tornar ídolo, é para poucos, porque o talento é individual agora. Envergar a segunda pele, a camisa do nosso Coringão, é para poucos, irmão. A história diz por si só. Você sabe disso, não é verdade? José Ferreira Neto! Ó, oh, eu tô ligadinho nos donos da bola, hein? Você, eu sou... O, o, o Marcelinho fez a harmonização facial, gente. <risos> Ele tá parecendo uma tartaruga goleirinha aí, aquela tartaruga ninja. Não tá, não? Bota lá o rosto dele na latina. Marcelinho, tá de amor novo. Ah lá. Ele fez a harmonização facial, cabelinho branquinho. Bate na bola, fez gol agora em Louveira. Lá em Louveira, cidade de Louveira, 51 anos de Loveira. Você foi veloso? Não, ele não. ele tentou fazer no veloso lá, mas não fez não. Não fez veloso? Foi, não. Foi lá na, no aniversário do Chulapa. Ah. Luísio. Por que Chulapa? Não sei. Não tenho nem curiosidade. Mar... O Sergi Chulapa? Nem eu. O Sergi Chulapa. Eu nem curioso. Veio uma vez aqui no nos donos da bola, a gente fazia lá em cima. Aí a Maria Eugênia que uma vez numa festa, ela bebeu, lembra aquela festa? Ela desmaiou na porta do banheiro, a gente jogou, a gente Aí o Chulapa estava aqui. O Chula... Não o Aloysio Chulapa, o Serginho, Serginho Chulapa. Aí ela chegou para Serginho Chulapa e falou... Por que que seu apelido é Chulapa? O Chulapa falou... Filha, é melhor você não saber. <risos> é, coloca os gols do Marcelinho. Aí, ó. Quem que é isso aí? O Marcelinho Let's foi fly. um dos jogadores que mais... Ó, no país, para mim, no país e no A mundo, minha. ninguém bateu na bola igual o Marcelinho. Ninguém. Nem eu, nem Zico, nem Júlio Perdebucano, nem Éder, ninguém bateu na bola igual ele. Me desculpa. O Marcelinho Carioca foi o maior cobrador de faltas que eu vi na minha vida e no mundo. Pra você, Veloso. Você conhece é, bem, né? O, o Marcelinho tá entre os maiores mesmo. Eu acho que você, Assunção. É, esqueci do Marcos Assunção. Assunção também. Moço. É impressionante que ele é. não tinha facilidade pra bater na bola, né? O Éder, Roberto, só que é outro estilo. Nelinho, tá? Zico. Aí que é outro estilo, né? Mas o é do Marcelinho, cara, é uma coisa Nossa, impressionante. É absurdo. Pra mim foi o maior que eu já vi bater pra na Pra mim é o maior que eu vi. Não tinha lugar eu pra ele. Eu treinei com ele, cara. Pra eu, mim... por exemplo, eu tenho facilidade, eu tinha, né? Hoje nem tanto, de fazer de, de bater mais escanteios, de mais faltas, de longe. Mas o Marcelinho Carioca, não tenho dúvida nenhuma, que foi o maior batedor de falta. De Dedrim, Imbrael, Ibratel, né? Sim. Olha lá. Eu pensei que era DDD Porque teve. Ah, e Bratel. Porque teve DDD também, no Corinthians. Que, por sinal, se tem uma camisa que tem tantos patrocinadores, é do Corinthians. Hoje já não. Para você, Paulo Duvalho, que é mais jovem. O maior que eu vi, com relação à cobrança de Eu volta, aprendi com muito certeza. com o de Kaysenon. Eu. É. Eu aprendi. De Kaysenon foram especialistas maravilhosos. Um camisa 10 da Ponte, que, por sinal, joga contra o Corinthians caba. Né? E também o Zenon, que foi o um maestro. O Cascão, sabe o que a gente podia fazer? Vamos pegar cinco faltas de Dicá, Zenon, Minha, Juninho Perdebucano, Ailton Marcelinho, Lira. Ailton Lina, Marcos Assunção, Zico. Quem é o grande batedor de faltas hoje do país? Da seleção brasileira. Selec... No mundo. A seleção faz anos que não sai um gol de falta. O último foi do Coutinho. Faz anos não, me não me engano. Me engano, faz um gol de falta. Acho que foi o Coutinho que fez o Maracanã, se eu não eu estiver não errado. Não me engano, foi o Coutinho. É. Um batedor de falta. No mundo, fala um só. Nossa. Igual, mas igual eu de perna esquerda, vai. Fala um de perna esquerda, igual eu. No país, nós temos aqui 220 milhões. 220 milhões, fala um. Profissional, porque na Várzea tem um monte. O Cascão, dá pra pegar na Várzea os caras que jogam muito? E que batem falta, que é uma coisa impressionante? que melhor que os caras que jogam profissionalmente. Fala um canhoto no Brasil que bate igual eu na bola. Fala um destro que bate igual o Julinho Bernabucano. Fala um só. Quero um. Um. Um. Eu quero um. Um de qualquer time do país. Eu, eu, eu particularmente, aprendi muito com você. Eu fiz bastante gol de falta então. no Grêmio... Mas o Veiga bate bem na bola mas falta não. igual não. nós não. Não, falta não. Não, ele é cobrador de falta, porque existe o batedor de falta, o cobrador de falta e o especialista. Especialista sou eu, Marcelinho, Zico, Assunção. Nelinho, Arthur Lira, Marcos Assunção. A gente é especialista. Quem é o especialista de bola parada hoje? Que por sinal, Tite, você perdeu uma Copa do Mundo e a sua comissão técnica, porque na hora do pênalti, você mandou um menino bater o pênalti com 20 anos, Rodrigo. que arrebenta no Real Madrid e que está sábado com essa nova geração. Nova geração de craques, nova geração de pessoas. Sábado, 6 horas da tarde. Vamos lá, aí no quarto pênalti, você mandou Marquinhos bater, que nunca tinha batido um pênalti na carreira. Absurdo, absurdo. absurdo. Na carreira. Aí, o que, que é para fazer, Gascão? Agora. Ah, vamos lá então. O Souza... Fala, um batedor de falta no São Paulo quando você jogava. Um só. Não, porque jogava Jorge só Wagner. Wagner. Jorge Wagner, mas não Do... batia fo... mas não não, batia mas... falta, não. Não, tudo bem, bem mas... É, Jorge. é, mas o Jorge. Ah, o Jorge Wagner batia bem Você, boa, o de Jalminha. meu Palmeiras? É. Jalma. Mas não batia falta igual eu e nem com o Marcelinho. Esquece, desculpa. Vamos lá, na Ponte Preta, o de cá é o último. No Guarani o Zenon e eu. No Corinthians hoje, no São Paulo... No Santos, no nem Flamengo, como bater. Não nem como tem bater. ninguém. Os caras não sabem chutar bola.